Que colou, muito bonito, vem se dar bem. É o bicho, tu vai pro nacional, né? Tu vai pro nacional, mas não dá papo de babaca. Não é porque você é brabo, é porque eu consigo me avagar. Bagulha muito meu, eu já botei no Facebook. Sujeito a menos voltar atrás no papo, então não tem cru. Olha pra mim, todos sapatinho Peguei da erva, virei palhaço, lá me chamou de palhaçinho oh! É tu como uma salvinha até se tiver menstruada Eu sou sujeito homem não que tem desenrolho Não vou falar da tua mulher pra não acabar com teu namoro Outro dia, cheguei aqui no chão Faz essa notícia ruim, eu vou guardar minha vida é pior pra acabar com teu namoro Você pozinha lá e lá vai te de novo eu não adianta esse fango é é A história não é essa, no dia 12 de 2016, Lá doia, doia, Eu tô demais, pergunta lá no show Quem então, dormir desculpa, horário de se fudeu Que se foda no passado, hoje em dia quem tá comendo sou eu Eu ligado meu parceiro tudo bem L já falou, tu pode até comer, mas não come bem Vambulha muito longo e a saga continua Tu não sabe fazer sexo e as mulheres me procuram Me diz só uma coisa, pensa sabe Como é que você come uma mulher quando ela pensa que ela é? Só sujeito homem, hoje o jogo mudou Só a fruta, mulher pensando em tudo e tá fudido Só no carnaval mesmo, para ela anda de perro curtido tido eu... Só pra acabar, só pra acabar, não se engane. Eu jogo pela tutu nais, pegou na minha panela. O Brasil é escrita, Foi venado pela Sapanta